Mais informações, corre lá que tem nas nossas redes sociais, arroba em movimento. Você vai ter saudade, acompanha a gente nas redes sociais, arroba Diego Araújo VIPs, arroba Elísio Carvalho, arroba Ó, e dá pra rever também o programa de hoje lá no Globoplay. Play. Ótimo sábado pra vocês, tchau, tchau. Beijo, tchau. Agora bora, né, gente? Bora, bora, bora. Hã!